Olá, queridos, graças e paz. Eu sou o Bispo Flávio Moreira, Presidente do Ministério Palavra Viva. 2017 já foi, né? Um ano de grandes desafios. Você sabe que 2017 foi o ano da esperança do Ministério Palavra Viva. Tivemos grandes conquistas. Foram grandes batalhas, mas grandes conquistas. Porque Sem batalhas não há conquistas. 2017, tivemos seminários no Ministério. Realizamos... De uma forma maravilhosa, batismos, foram mais de três batismos no Ministério Público. Para mais de 60 pessoas que passaram pelas águas. Uma outra coisa importante, retiro de vida vitoriosa, maravilhoso. Os retiros foram plenamente abençoados. As pessoas mergulharam no retiro. 2017, você sabe muito bem, nós conseguimos comprar um grande imóvel. Nós conseguimos comprar o um imóvel de Rocha Miranda e conseguimos inaugurar o ministério Palavra Viva em Rocha Miranda, na Rua das Alpadas 226, naquele grande culto festivo. 2017, olha quantas pessoas entraram no nosso ministério, quantas pessoas passaram pelas portas, quantas famílias abençoadas, quantas vidas transformadas, quantas pessoas que encontraram a paz, a alegria, a comunhão, a unidade... Que encontraram em nosso ministério uma nova esperança, encontraram em nosso ministério a alegria de estar debaixo de apacentamento e caminhar debaixo de unidade e aliança. Realmente 2017 foi um ano de muitas lágrimas, foi um ano de grandes clamores, mas foi um ano de grandes respostas. 2017 nós recebemos grandes vitórias eu particularmente Antonella nasceu <risos> Antonella nasceu 2017 2017, queridos Ampliamos a estrutura do nosso ministério Formamos novos líderes Em 2017, fincamos fincamos as, as estacas Da Escola de Fogo Que será uma realidade agora em 2018 Amado sinceramente, quando eu olho para 2017, eu vejo o quanto o Senhor nos abençoou Agora 2018 é um ano desafiador. Já sabe que 2018 é o ano do apassentamento não é isso? E nós temos grandes desafios para 2018. Por exemplo, 2018 nós vamos começar com a escola de fogo. 2018 nós teremos as oficinas de edificação. 2018 teremos... Reencontro, teremos seminários como Geração Ovelha e outros seminários. Em 2018, nós teremos consagração Diáconos Obreiros, estaremos formatando todo o Ministério Palavra Viva para alçar um grandioso voo. Esteja junto neste grandioso projeto, porque esse ministério nasceu no coração de Deus. E nós entendemos que em 2018 nós estaremos ampliando alargando, eu posso dizer a você que nós estaremos ampliando as fronteiras, alargando a tenda para formar novos líderes. Um povo apaixonado pelos seus bispos, pelos seus pastores, uma igreja sadia, saudável, uma igreja que ama estar em unidade. Nós não queremos apenas ser uma igreja, nós queremos ser uma grande família, nós não queremos somente ter cadeiras ocupadas, nós queremos vidas transformadas, nós queremos derramar a nossa lágrima no altar de Deus, exercer a nossa fidelidade, porque sinceramente, ser igreja por ser, si é melhor não ser igreja. E eu coloco o meu coração diante de vocês, que 2018 somos estar mais unidos, mais apaixonados por Deus, trabalhando mais, se dando mais, amando mais, compreendendo que toda a nossa luta e trabalho no Senhor não é Gente, 2017 já foi. E com Ele, as boas lembranças, e com Ele, as sementes que foram lançadas, e com Ele, a esperança que em 2018, alcançaremos... Muito mais. Eu quero aqui, em meu nome, em nome da Bispa Rebeca, deixar um grande abraço para todo o Ministério do Palavra -viva. Seja Palavra Viva de Rocha Miranda, Palavra Viva de Jacarepaguá, da sede que é São Saúde de Um grande beijo, um grande abraço. Sintam-se amados, sintam-se apaixonados. E lembre-se que valeu muito a pena lutar, guerrear, acreditar. O Senhor nos coroa com grandes vitórias. Quando eu paro e penso, como foi 2017, eu confesso a vocês que, em minha mente, como as dores, mas a alegria de grandes conquistas. Eu tenho a certeza que Deus preparou para nós coisas maiores. E nós não vamos abrir mão de nada daquilo que Deus tem nos entregado. Eu falo com você. Você que é discípulo, você que é o filho desse pasto, vamos juntos, vamos caminhar em unidade. E eu tenho a certeza que nós teremos uma colheita extraordinária. Um beijo forte no coração de vocês. Feliz 2018. Lembrando que 2018 é o ano do apacentamento. Repitam comigo. Apacentamento. Mais uma vez. Todo mundo. Apacentamento. Sintam-se. Um Abraçados, beijo forte no coração. Lembrando, ninguém caminha sozinho, graça e paz. Este ano tivemos um ano desafiador um ano ao qual os jovens da igreja se movimentaram, agiram, cresceram em graça e conhecimento. Este último dia 23 de dezembro tivemos um passeio abençoadíssimo jovens se confraternizando, ouvindo a palavra de Deus e unidade caminhando junto, porque afinal ninguém caminha sozinho. Venha 2018, Rede Jovem no ano do apacientamento. Um beijo no seu coração! Que dizer que 2017 foi um ano de muita luta, misericórdia, mas o Senhor esteve conosco em todas elas. 2018 vai ser um ano do apacentamento e eu creio que você, mamãe, papai, crianças estaremos juntos no ano de 2018. 2017 foi um ano muito difícil para os casais deste ministério. O diabo nos atacou furiosamente, mas em 2018... Será o ano do apacentamento e os bispos desse ministério vão apacentar todos os casais. Crase, casais restaurados e aliançados no Senhor. Quero agradecer a você que em 2017 esteve conosco, superando todos os desafios. Tivemos duas redes abençoadas. Quero dizer que em 2018, no ano do apacentamento, Contamos com a sua disposição e com a sua participação também, porque ninguém caminha sozinho. 2018, o ano do apacentamento.